Vou dar três dicas de exercícios para quem já faz atividade física poder continuar com, com a atividade dentro de casa. Vão ser três séries, em torno de 15 a 20 repetições em cada exercício, com 30 segundos de intervalo entre cada um deles. Ok? Nós faremos o agachamento, a flexão de braços e o abdominal remador. Então, vamos lá! Primeiro exercício de agachamento, os pés um pouco mais afastados da a largura do quadril. Posicionou as duas mãos à frente, e a gente vai agachar e levantar aí entre 15 e 20 repetições. descansa 30 segundos, vou para o segundo exercício que é a flexão do braço. Posicionei os dois braços, a largura dos ombros, flexão e extensão flexão extensão e isso em torno de 15 a 20 repetições descanso 30 segundos vou para o terceiro exercício que é o abdominal remador deitou abraçou os joelhos alongou o tronco abraçou os joelhos alongou o tronco e a gente vai executar também aí em torno de 15 a 20 repetições